Guris e gurias, tudo certo com vocês? Respondam nos comentários, eu quero saber João, <risos> aqui para mais um vídeo E olha só Vocês já viram que tá muito um dia diferente no fundo, né? Tá um dia diferente no fundo Galera, isso aqui é a Sasguard Eu não consigo nem pronunciar o nome dela, tá? É Sasguard Sasguarde, Sasguarde, urn, uh, hisoulspec <risos> Galera, isso aqui é uma textura do tipo cartoon Olha ali a grama, a terra, as folhas com vários contrastes e cores Ah, no lugar do fog, daquela sombra, daquela sombra não, daquele nevoeiro Tem uma montanha ali no fundo, ó oh, cara, é bem mais interessante <risos> É uma montanhazinha 2D meio chapada? É, mas é legal Ah, outra coisa que dá pra ver daqui também, ó Ó oh, o sol, é diferente as nuvens são muito legais, cara. Ah, eu tô aqui no cantinho escondido genérico. Por quê? Vocês vão ter que assistir o vídeo até o final. Porque no final tem uma surpresa muito legal pra todos vocês. E especialmente pra uma galera que, sei lá, que me acompanha há mais tempo. Beleza? Então assistam esse vídeo até o final. É isso aí. Bora pro vídeo. E Jesus. Tem um aqui. Olha, setinha meio é diferente também. Hum, interessante. Ovinho de galinha? É, ah, ovinho de galinha. Ah! Olha! Um pato! Ah, detalhe, galera. Isso aqui é, um, é, é realmente um pacote de recursos. Então não tem só a textura. Não são só as cores, os detalhes, as animações, mas também os sons. Alguns são diferentes. Ali não é bem um pato. É um pato mesmo. Deixa eu ver. Hum, não tá falando. mas só. Eu instalei o alien aqui. Senhor é um pato? Senhor é um pato? Não sei. Duas horas depois. Ah, agora sim tá aparecendo. Vamos ver? É um pato? Não, é uma galinha. Tá vendo, galera? É uma galinha. Mas, como tá perto da água, ele tá grasnando feito um, um pato. Pato grasa, né, galera? E, e é e preto feito um pato? É um patinho cartão. <risos> Mas é uma galinha, cara. <risos> Eu coloquei o alha pra gente poder ver os itens. Olha só: aqui é terracota branca, minério de ouro. Aqui, minério de redstone. Olha ele fica piscando, cara. Que legal. Tá. O de redstone com também pisca. Olha. Arenito. Mais arenito. Laje de quartzo. Tijolos do Nether. Olha. Minério de ferro. Cara, esse mapa aqui é a Modern House. É muito legal. Tá pra dar um no Grill Gamer. Tá na descrição. E olha o painel de vidro tingido de preto. Olha que bonito, cara. Isso aqui... Mais laje de quartos... Ah, olha a água, cara Olha a água Olha só o detalhe da água Opa, tem uma lula ali Lulinha Cadê? Olha a lula, cara Ela, ela é meio branca é, Ela tem olhos Que legal Olha só Essa madeira vermelha é o okay, que, Ah, madeira da selva e olha as folhas da selva Carvalho escuro Nossa, cara Que legal e aqui a gente tem... Madeira de carvalho. Folha de carvalho. Ok, nada de muito interessante. Que isso? Cara, olha o cascalho. O cascalho é cheio de pedrinhas. Tá, voltando ao assunto da textura. A Sasquared é o nome da textura. Ela é uma textura no estilo cartoon. Dá pra ver, né? Olha, minério de lápis azul. E eu peguei a Modern House pra poder mostrar. Por isso, cara. Ela tem tudo aqui, ó. Pilar de quartzo, os botões. Olha só as grades de ferro, cara. Olha as flores, cara. Eu acho muito legal esse detalhezinho da grama. É meio 2D? É, mas... Fica bonitinho, não fica? Fica uma imagem legal, cara. Vamos explorar essa Modern House aqui agora. Ah, isso aqui. Bloco de quartzo. Bloco de quartzo talhado. <risos> Quase não sai, cara. Olha neve. Neve! Olha só, cara. Olha, orquídea azul. Flor silvestre azul. Isso não é azul, não, minha filha? Flor silvestre azul. Hum. Ah, olha só, tem, tem diferença. Olha a vermelha. Pola, dente de leão, Nossa, cara, grama, grama alta, ó, ó, ó, que louco, cara. Vamos dar uma explorada aqui, a ah, cana até que não mudou muita coisa não, mas tá bonitinha. Olha a Vitória Regia, olha só a animação da água, galera. Ah, detalhe, detalhe sobre esse pacote de textura muito legal, olha a porta. Esca olha só a escada, cara, lembra do... cara tinha um desenho que tinha uma escada igualzinha essa aqui, Eu acho que no, no Mario também. Na verdade, eram dois jogos diferentes, mas ambos o Super Nintendo, o SNES, era o Golf Trap, o Patete Max, <risos> como a gente conhecia aqui no Brasil, e o outro era o The Flintstones, The Treasure of Sierra Madrox, acho que é mais ou menos assim que pronuncia, é... ou não, né? <risos> o Super Mario All Stars, é mais ou menos assim as escadas, muito legal, isso aqui é o okay, quem? Neve também, olha, a porta, você gostei da porta, velho Isso aqui, hum, isso aqui é tipo antena Cara, isso aqui é o terraço, terraço, não é que Olha, trilhos, parede de pedregulho Parede de pedregulho, olha que legal, cara Olha os detalhes, olha só, ó, isso aqui é o quê? hein? Carpete cinza, nossa, velho Sensor de luz solar, hum, isso é novidade, cara Isso é novidade pra mim, que versão do jogo que você entrou? Eu li dois tópicos, um dizia que a textura é de, olha só a fence um dizer que a textura é de 128 bits, outro de 512. Eu acho que é de 128. Por quê? Porque se fosse de 512, eu acho que meu computador nem rodaria, cara. Afinal, minha placa de vídeo é de 128. <risos> mas, mas, olha. Olha, olha. Que isso? Bloco de quartzo estalhado. Neve. Hum, mais quartzo? Vamos entrar. Olha essa porta com cerca de tijolos do Nether como puxado. Nossa, cara. Fazia é de fogo. Caldeirão Caramba, olha o caldeirão, cara, que louco! Tábuas de acássia, olha só, com preguinhos. Isso é trapdoor? É, é uma trapdoor. Isso aqui é aquele negócio de armadilha, não é? Gancho de armadilha, sim. Painel de vidro tingido marrom. Nossa, cara, essa casa é bacana. Esse é um carpetezinho vermelho. Hum, olha, tem mais um andar subindo. Hum, que bom! Você sobe bonitinho. Olha só, isso é uma cama. Não, é uma mesa de snuka. Caramba, velho, tem uma mesa de aqui Que louco, mesinha do computador Ah, olha o quadro, é a logo Da, da textura, muito bacana cara. Muito bacana, vamos ver. Olha esse quadro, cara Olha esse quadro, isso parece ser aquele Não é bem um corvo, cara é Tipo um canário. Olha esse estandarte, velho Velho Muito, ah, é pintura É pintura, estilo estandarte Caramba Vou até tirar um print, que esse negócio é muito lindo, velho Vamos descer aqui... Biblioteca... Livros tem um detalhezinho, mas não tá muito lá essas coisas... Isso é uma formiga, cara! Alguém fez uma formiga aqui? Que legal! Bacana! Olha, isso aqui tem tá um cara de banheiro... Hum, banheirinho, ó... Chuveirinho com tochinha de redstone apagada... Não, tá ligado, ó... Tá com on... Estranho, né? Alavanca... Legal, legal, legal, legal... Pra cá o que nós temos... Tá com cara de sauna, velho. Isso é uma sauna. Vamos vir pra cá. Ver o que mais que a gente acha nessa casa moderna. Olha, mais um banheiro. <risos> que isso? Minério de quartzo. Caramba. Caramba. Ficou muito louca essa textura nesse mapa. Ou esse mapa nessa textura. Como vocês preferirem falar. Olha só. Olha só. Caminha. Detalhezinho ali. Quando tiver a casa de verdade, fica isso aqui, ó. Que era tipo um, um jardim atrás da cama, eu acho muito legal. Aqui tem uns... Tipo um armário, um closetzinho. Que louco, cara, que louco. Vamos continuar explorando a casa. Deixa eu ver o que mais a gente acha. Olha, velho, a cozinha. Detalhezinho da cozinha. O hum, que é aquilo, hein? Carpete branco. Obsidian. Caramba, essa obsidiana tá muito bacana. Olha o detalhe de como fizeram a cadeira aqui com o trapdoor. Ficou bacana, viu? Isso aqui tá com cara de uma salinha de TV. Ó, mesinha de centro. Olha só. Olha só, cara. Olha só. Olha só. Ficou muito style isso aqui, cara. Tá saindo aqui fora agora. Tem um detalhe aqui, ó. Escadas escuras de quartzo. Legal. Tem uma piscina aqui. Hum, piscina. Nossa casa moderna. Terracota azul. Terracota vermelha. Terracota verde-limão. Terracota azul, vermelha, verde-limão. E aqui... Bloco de quartos do talhado. Isso aqui é areia. Olha a areia. Hum. Olha, tem tipo uma, uma praia particular aqui. Ah, aquilo ali é argila. Deixa eu ver. Não, é pedra. Hum, pedra. Pedrinha. Podia ter umas argilas aqui pra gente testar, né? Ó, tem grama lá embaixo da água. Hum, isso aqui é... Terra. Cascalho. Uma lula. <risos> Muito legal, cara Olha só, olha o cúmulo do luxo, ó Ó, tabu de pinheiro É que a gente tem um, um transatlântico, cara Eu vou até fazer take. deixa eu ver se consigo Olha só, cara Isso não é um iate Isso não é um iate Isso é um transatlântico, cara Isso não é uma lancha É um transatlântico eu, eu quero ter uma casa assim quando eu crescer, velho Olha só Vamos entrar aqui, ó Nós temos mais laje de pinheiro Laje de quartzo. Aqui tá contrastando carvalho com pinheiro. Olha que legal. Tem tipo... Isso aqui é tipo cadeira de praia com mesinha, cara. De carpete, ó. Laje de aren... Arenito. Arenito. Lajezinha de arenito entrando aqui. Mais quartzo. Olha as grades ali de ferro. Hum, olha só. Olha só. Tem um quartinho aqui embaixo do sexo. <risos> Brincadeira, hein? Olha a pedra luminosa, cara. Olha a pedra luminosa desse aqui. A pedra luminosa aqui tá bonita. É tipo diamante, velho. Muito legal. Isso aqui é tipo sala de máquinas. Não é nada. Hum, aqui também não tem nada. Vamos subir. Tem umas cadeirinhas ali, ó. <risos> Olha só. Olha isso aqui, ó. Faltou só a Kate, mas... Produtor, coloca a musiquinha de Titanic aí. Eu sou muito idiota, cara, eu sou muito trouxa, Confia. comemos, comemos Vamos subir aqui, esse tem uma salinha de comando, olha só Olha só, cara, aquele, aquele negócio ficando alto porque eu não sei pra que serve, mas os barcos tem Aí tem uma salinha de comando aqui, ó Faltou um volantezinho aqui, o cara não fez Tem uma descida aqui, olha, tem uma mesa aqui atrás, bloquinhos de ferro Cara, muito legal o iate, muito legal eu fiquei curioso, eu vou subir até as nuvens pra ver Aqui, ó, nuvenzinha Que legal, cara, o desenho das nuvens Olha, tem outro lado aqui da Modern House Que a gente vai descer agora Olha, tem um heliporto Vamos ver como foi feito o heliporto aqui Então as cabeças aqui de algum bicho Que bicho é esse, hein? Vocês sabem, galera, respondam nos comentários, por favor Que bicho é esse aqui dessa cabeça? Que curioso agora, velho Que bicho nesse jogo tem a cabeça vermelha? Obsidian, pra fazer o H. Quartizo. O uh, que, que é isso aqui? Pedregulho. Caramba, olha o pedregulho aqui, galera. Que louco, que louco. Cara, não, não, não. Olha essas vinhas, velho. Isso é vinha, não é o nome disso? Isso, exatamente. Olha essas vinhas. Coloridas de roxo, vermelho. Olha a madeira de eucalipto, cara. Olha os detalhes aqui, ó. Da curva que ela faz, da, da dobra... Cara, muito bacana O que temos aqui? Pedregulho Podzol, hum, isso é novo pra mim Cascalho, pedregulho pe Pedra pe Pedra? Hum, a pedra varia A <risos> pedra varia um pouquinho Que louco, cara olha aqui, É tipo um, um parquinho, interessante Temos mais uma casa moderna aqui Mais uma piscina hum, Olha só Cerca de carvalho que legal, cara Ó, tem um carrinho aqui Tipo um, um jipe Um trailer Com a carretinha Legal Com o que, que ela é feita, hein? Trilho ativador Ah, isso aqui é pra esse cavalo, cara Isso aqui é um raras. Que louco E o que, que liga vocês aqui? Vara end. Boa Olha só, isso aqui é o aquele framezinho Aquele quadro E aqui Isso aqui eu acho que é um, um redstone, velho Um minériozinho de redstone Não sei não fala direito. Sobrevoando aqui a casa moderna, olha o que encontramos. Cara, uma quadra de tênis feita com lã azul e lã branca? Exatamente, lã branca e quartzo. Cara, muito fera. Muito fera. Ha! Qualquer hora eu vou explorar essa casa aqui por completo. Olha essa mesa aqui, ó. Hum, isso aqui é o quê? Cara, isso é água. É água. Como é que fizeram uma mesa de água? Como é que fizeram a mesa de água, velho? Que louco, cara. Não, não, não. O rapaz que fez isso aqui é muito ninja. É muito ninja. Olha, tem um fogãozinho aqui. Pegando fogo. Olha a animação da... do fogo, galera. Que bacana. Suporte de poções. Legal, ela fica soltando fumacinha. Bacana. Samambaia. Baia. Samambaia. Tá, aqui nós temos um helicóptero. Com o vidro tingido de pereta. Porta de acácia, Olha a porta de acácia, cara. Que doido. Parece que ela é feita de... de couro. De algum bicho. Vamos entrar nesse helicóptero pra ver o que, que tem aqui dentro. Se eu conseguir entrar. Aí as não consigo entrar. Olha, tem uma mesa de encantamentos. Um helicóptero. Uma... Uma portão. isso aqui. Bloco de nota de música. Doido, cara. Cada de tijolo do Nether pra servir de cadeira. Que doido, que doido, que doido, que doido, que doido, que doido. Olha a terra vermelha, velho. Olha ó. Ó, que louco. Legal, velho. Olha que essa modern house aqui que eu não vou mostrar. Que eu já mostrei uma. Olha os detalhes. Olha os detalhes. O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? O que, que é esse chão aqui? O que, que ele é feito? Tijolos de pedra. Olha os tijolos de pedra. Que louco, cara. Que louco. É muito louco, cara. Muito louco. Que de azul. Olha, eu até que poderia mostrar esse mapa da Modern House completo pra vocês E a Sasguard Texture Pack Na verdade, a Sasguard Resource Pack Mas que graça teria se eu fizesse isso, né? O legal é que vocês baixem o mapa e a Texture Pack É assim, são duas coisas separadas, mas eu mostrei as duas juntas porque são legais Estão na descrição, lá no Grill Gamer, obviamente Então é isso, galera Avalie esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, clique no gostei. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Ah, entre pro nosso grupo do Discord, tá? Tá? <risos> Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. A gente pode conversar. <risos> então, é só isso, galera. Por hoje é o que nós temos. Eu sou o Dinho. Muito obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima. Tchau. Ah, vocês ficaram até o final? <risos> então, vou fazer agora algo no final que vocês vêm pedindo há muito tempo. E vai ter um nome. Vai ser um pequeno quadrozinho para os nossos vídeos. E, e, e. Segura o nome, segura o nome, segura o nome. Momento <risos> Salve! vencedor do áudio. vocês tá adoram pedir um salve, né? não tá? beleza, beleza, beleza. Agora é o seguinte, vou mandar um salve geral, muito especial pra galera que me seguiu no Instagram essa semana, que foram a linha Aparecida, o HSM Gameplay, que me pediu pra fazer parceria, mas vamos deixar para o ano que vem. Marcelo Henrique Desortes 8101, que aproveitou a minha dica do Hitman Sniper. E além de baixar o jogo de graça, chegou ao level 15 em apenas dois dias. Ah, moleque é bom. Vinícius Pablo 387, que mostrou o canal para todos os seus amigos e garantiu mais alguns inscritos. Júlio Moreira 2018, que é o youtuber mais. Novo. Novo e mais animado que eu já conheci na vida, cara. Cauã Cruel, ele é cruel, é, é, é. E se inscreveu no canal e ativou o sininho, salve! E um longo salve pra galera que comentou nos últimos vídeos: Gustavo Gamer, Eric Juan, The King, Aquiles Games, Raul Alves, Arnaldo Plays, WB, LZ Gamer, Igor Moura, Milton Neto, o Geste lá do Servidor Monfarm, Hyper, Lucas Souza. Juan Gabriel, Raposa, Quilômetros Games, Vitor, YT, Adriel SZ, Gabriel Aguiar, a Pri no celular da mãe dela, beijo sua linda, e por fim, apenas um cara, <risos> salve pra vocês galera. E um salve para você que é inscrito fiel do canal, que segue nas redes sociais, mas que não foi mencionado aqui. que Quer aparecer aqui? Faça um comentário bem bacana que seu nome aparece no final do próximo vídeo. Beleza, galera? Então é isso, galera. Eu sou o Dinho. Até o próximo vídeo. Tchau!